Falar sério, você já me segue no Instagram? Meu Instagram é mtlaudares e o Instagram do Descomplicando a Moda é Descomplicando a Moda underline oficial. Também estou no TikTok ttlaudares. Então vamos lá. <música> RIPA NA CHULIPA Gente, eu separei Sete uh, livros que eu comprei esse ano e que eu acho, assim, top of the pops. Primeiro de tudo, Dapper Dan. Ai, eu desmarquei. Tá. Primeiro de tudo, Dapper Dan, Made in Harlem. Dapper Dan foi super importante para moda. Uma referência americana, preta, de moda. Uh, Afro-american, super importante. Por? Quê? Porque ele vai pegar a o Harlem, que é o bairro que ele morava desde pequeno e vai levar a moda para o Harlem só que as pessoas também vão passar a frequentar o Harlem procurando a moda dele. Ele era tão assim sensacional aqui no livro é uma biografia que ele conta suas memórias, ele era tão sensacional que ele chegava assim, a desenvolver ternos para ele, aí ele, ele foi para a África, chegou na África ele trocou os ternos que ele estava vestido por arte por outras roupas então ele realmente pesquisava muito e é olha, que é a primeira loja dele e vai ser uh, o Dapper Dan, que vai estar tá muito presente na cena da moda, quando a moda começa a valorizar ou ser explorada pelo hip-hop. A gente sabe hoje que o hip-hop vai ser o que, o que vai dar início a essa onda de streetwear, e vai nascer justamente, um, uma das raízes é justamente o Dapper Dan no Harlem, e nessa época, anos 70 e o hip hop chegando no início dos anos 80. Fazendo essa marcação na moda. Olha, tem até, isso aqui é Salt and Pepper, que é ele que vestiu. Era um grupo de música. E ele vai ser referência para o Alessandro Michele, da Gucci. E aí, eu ficava pensando, mas por que esse cara é referência para o Alessandro Michele? E aí, a gente vai ver que tem toda essa, essa conexão com o hip hop, ou seja, com o streetwear, uma moda que manifesta uma certa identidade. E aí é o perdendo ele mesmo. Isso, me mostra capa de novo. Sim, perfeito, que aí não pega o reflexo. Ótimo. Beleza? Perfeito. Então, vamos que vamos. Em inglês, eu ainda não vi a, a tradução em português. Tem é, e-book dele. Você não precisa comprar o livro físico. Eu sei que muita gente prefere e-book. E quando o, o livro não tem muita imagem, eu acho que até vale a pena, porque aí você pode, bom, ler como quiser e-book. Eu não sou muito fã... Quando tem imagem. Outro livro que eu adorei, que eu ainda não tinha, é Heavenly Bodies, um livro lindo, são esses livros das exposições que acontecem no MET, no Metropolitan Museum de Nova York, no Costume Institute, que é apadrinhado pela Anna Wintour, ele vem em dois volumes, e é sobre essa exposição que aconteceu no Mar. E ela... Por que eu achei interessante? Porque é uma coisa que acontece muito. Ela vai... Essa exposição buscou na religiosidade todas as inspirações que chegaram na moda. Então, ela vai sempre fazer uma, uma ligação... De moda e religiosidade, olha, por isso esse nome de corpos celestiais. Olha, isso aqui acho que é do Gabana, não é? É Douce Gabana esse Mugler. Então, de novo, aquela traz conceito, traz informação e traz toda essa conexão da religiosidade, olha gente, Valentina, da religiosidade com a moda. Undercover... Eu acho que é uma referência muito bacana, porque dificilmente a gente vai ver essa temática em outro livro tão bem explorada. Porque, afinal de contas, foi a exposição do Metropolitan Museum. Vocês já viram, eu falei uma vez sobre Camp, que também foi uma exposição do Metropolitan Museum. Se você ainda não assistiu o vídeo, aproveita, assiste. Porque é um vídeo muito interessante. E essa, daqui, essa parte aqui chama The Vatican Collection. Ou seja, a coleção vaticana. Como sempre, tem toda uma... A parte de ligação. Eu acho que vocês sabem muito bem que na religiosidade existe... Toda uma parte de valorização do trabalho do bordado... E no passado, essas pessoas é como se elas incorporassem essa, essa representação divina. Então, as roupas, as vestes para celebrar certas missas ou certos casamentos, batismos muito importantes, eram uh, buscavam realmente chegar perto de divindade para ser realmente o um representante celeste. E a uh, a gente vai tirar muitos uh, muitos designers muitos estilistas muitos criadores não só de moda como também não só de moda vestuário como também de moda acessório como também joalheria olha certos detalhes vão retirar dessas peças antigas ligadas à religiosidade não somente cristã inspiração para para suas coleções para suas criações e aqui termina com um sapato do Papa que apesar do Papa se vestir de branco o sapato dele é vermelho como vocês devem saber vermelho uma cor ah, nobre e é o sapato que dizem ser o sapato mais luxuoso do mundo porque é só Cada papa recebe a sua forma e é só feito para ele esse modelo no tamanho dele. Vocês devem lembrar, ué, mas o Ferragamo não fazia sob medida? Fazia sob medida, mas eu já ouvi dizer que esse é o, é o símbolo extremo do luxo, porque o Ferragamo podia fazer sob medida, mas o modelo não era exclusivo da pessoa. Podia até ter sido desenvolvido, mas... Depois faria para outras pessoas. É isso. Dois volumes. Muito maravilhosos. Outro livro incrível para vocês que, que gostam de livros em português. É um livro traduzido pelo Senac. Chama Dior Forever. Esse livro tem um preço ótimo. O... O, o acordo dele de... De preço, qualidade, é muito bom. Olha, ele vai contar a, a fundação da Maison Dior. Ele vai ter toda essa parte. Inclusive, olha, ele vem com certos mimos que eu acho uma fofura. Como convite de um desfile Dior. O Dior. Todo traduzido, gente. Vocês que que realmente gostam olha aqui ó christian dior para o lançamento da do perfume Miss Dior Miss Dior foi inspirado na irmã dele olha é um livro cheio de como eu falei cheio de mimos olha com informação tem um que até de livro infantil né é muito fofo esse livro, muito especial, porque você tem essas réplicas de, de convite, né? Que você, hoje em dia, não acha, olha lá, em, outro, em outros lugares. Então, tem muita informação da marca, com imagens sensacionais, e como eu disse, com essas réplicas Baby Dior tudo em português do jeitinho que vocês gostam com um preço sensacional para presentear inclusive presentear a si mesmo como eu faço Olha aí e, e toda a parte também de informação Olha que legal eles que deram essa quebradinha aqui para parecer um coração. É um livro que vale a pena, sempre lançando em português. Vem com essa capa maravilhosa em acetato, que também protege bem o livro. Uh! Ah, Beleza? Não, já ia deixar cair. <risos> é ruim. Beleza. Foi? Foi. Da, do tempo que eu estava fazendo aqueles vídeos sobre o japonismo, eu acho que vocês devem ter assistido, se não assistiram, vale a pena. Um livro que eu gostei muito, que eu adquiri para fazer aquela pesquisa, foi esse livro da Thames Hudson, que chama Kimono. Esse livro é do VNA. É da Thames Hudson, mas ele traz muita... Olha, ele traz uma infinidade de modelos de kimono, o que também não deixa de ser uma infinidade de padronagens, de inspirações têxteis, de inspirações de estamparia e também de combinação de cores. Então, além da história, olha, o kimono no Japão, mas também o kimono como, como veste uh, tradicional, olha, os períodos... 1868 a 1912. Antes disso, olha como eu falei, tem Isomé, Se você assistiu a uh, esse especial do Japão, você sabe o que é Aizomé. Se não assistiu, assista. É um livro muito rico, como eu falei, em cor, em estamparia, em informação têxtil, em informação histórica. Olha. É em inglês. Tá? Pronto, já fizemos quatro. Faltam quatro? Não, okay. faltam três. Faltam três. Matemática não é a minha. Né? Não, Opa. não, não, para que tristeza. Bom, esse livro me surpreendeu demais demais, demais, demais. Porque, como vocês já devem ter observado, eu gosto muito de livros temáticos. Então, pega um tema, a gente teve kimono, a gente teve a religiosidade, a gente teve o Dapper Dan, mas aí era uma biografia, mas enfim. Esse daqui falava sobre a rosa, fala sobre a rosa na moda. É um livro relativamente novo, eu não sei se saiu esse ano, ano passado, é da Amy de La Rey, a Amy Delaray, hey, porque é com H, chama Ravishing, the rose in fashion. E aí, você acha que vai ser uma coisa assim? Hum, tá, a rosa na moda. Sei, quem aplicava a rosa, quem colocava a rosa, tá? Só que não. O prefácio é da Valerie Steele, que é a diretora do FIT, aquela escola de Nova York que também tem um museu. E aí ela vem numa ordem cronológica maravilhosa. Ela passeia pela, perdão, pela pintura... Aqui. Aí. Ela passeia pela pintura... Da pintura para gravura, para aplicação em estampa, para fotografia. Para registros em imprensa, para aqueles cartões postais do cotidiano, retratos, arte mais moderna. E aí ela vai narrando, tem ó, joias, os textos são muito ricos, ou seja, você encontra muita informação. E sempre falando da rosa, com informações de, de manufatureiros, de confecções da rosa, de roupas estampadas, aí chega no século XIX, até os nossos dias, lembrando que rosa, também explorando rosa como rosa, rosa a cor, Yves Saint Laurent, que foi o primeiro a propor a combinação preto e rosa, eu gostava bastante, ela passei um pouco pela poesia, Olha. Sempre com um lado extremamente poético É um livro muito rico Rico em texto, rico em imagem Rico em cronologia Então é algo para quem estuda Realmente uma referência importante De novo ah, Eu trabalho com consultoria de imagem Eu não estudo, eu trabalho com styling é importante também, porque vai lhe dar uma referência imagética muito grande, fora a parte de informação. Ah, eu não falo inglês também, Tem em português? Não, não tem em português. Mas lembrando que, que algumas coisas você pode sempre traduzir, ter uma ideia. E se você realmente não fala de jeito nenhum, só as imagens já, por si só, são muito... Uh, valiosas vamos lá esse gente foi uma grande surpresa eu li sobre essa exposição que teve no museu do Kremlin em Moscou que eu acho que foi ano passado e aí veio essa história de, de, de pandemia e tal e aí eu fiquei muito curiosa sobre essa essa exposição e aí, procurando, procurando, eu achei realmente, por acaso, esse livro, Bulgari, Tribute to Femininity, é da exposição no Museu do Kremlin. Então, olha, ele vem, ó, Ministério da Cultura da Federação Russa, olha, tem Ministério da Cultura na Rússia, acho que só no Brasil que não tem mais, né? E Moscou, Moscou, Kremlin Museums, para vocês verem como, às vezes a gente não sabe, né, a gente julga a Rússia sem ter conhecimento. A Rússia, por meio do Ministério da Cultura deles, fizeram uma exposição no Museu do Kremlin sobre a Bulgari, uma joalheria italiana. Com tributo à feminilidade, feminilidade, joias romanas de magnificência, romana de Roma. E aí mostra, vem trazendo, diz que tinha joias maravilhosas, a Bulgari emprestou, o, o museu mesmo já tinha alguma coisa, e aí traz desde o início da, da primeira loja Bulgari que eu não sei se vocês sabem, a Bulgari começou uh, vendendo produtos de, de decoração em prata para casa, prataria para casa, e aí tinha uma, um ladinho de curiosidades. E dessas curiosidades, sempre trabalhando com essa pesquisa romana, romana de moedas e tudo, e também uh, da estética, da estética da arquitetura, eles foram crescendo. Aqui a gente tem as barretes. E aí eles trazem a parte de fotografia, mas também a parte de desenho. O desenho na joalheria é, ele tem uma grande importância, porque a ilustração é o que vai ser usado para montagem da peça. Então é como se fosse o croqui mesmo da peça. E tem desde aquelas fotos. Históricas que eu mostrei para vocês, mais antigas, até fotos mais modernas. Aqui a gente tem a Kira Knightley. E essas joias estavam expostas lá no Museu do Kremlin, em Moscou. E aí a gente tem várias referências aqui, uh, as Minodière, como joia, era moda até. Uh, sei, anos 80 ainda tinha algumas minorias para usar à noite e aí eles começam a trabalhar temas cores mais tarde eles vão trabalhar serpente é, tubogás que são coleções uh, da Búlgare que ficaram conhecidas como moedas também e é, é um livro, gente, espetacular, que eu fiquei assim, noites e noites. Hã? Dá abrir mais? É porque tá pesado. É que eu fiquei noites e noites folheando, olha. Aí ele mostra, tipo, uh, quando a pedra é cabuchon, aí vem toda uma coleção de, de pedra cabuchon. Olha o tubogás. Olha que lindo! É um livro realmente muito rico. Olha aí o Andy Warhol. É Gina Lollobrigida? Não sei. É ela mesma, Gina Lollobrigida e Andy Warhol. Essa é a parte do Tubogás. Aí vem a parte da serpente, as criações em serpente. Depois vem essas criações. Essa aqui nos anos 80, fazer um sucesso. E por fim, todo o elenco de todas as peças com as informações bem precisas. E. Se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, esse é o meu vice top 7. Maravilhoso. Por fim, que falam que os melhores perfumes vêm nos menores frascos, né? Não sei. Mas por fim, esse livrinho aqui que na realidade não traz uh, imagem, mas para mim foi esse ano uma das minhas aquisições mais preciosas, que é o livro do inventário da coleção da Rainha Maria Antonieta. Ele, esse inventário, ele esse livro existia, olha, e aí ele era assim, desse tamanho, eles fotocopiam o, olha, o Museu do Louvre, ele vai fotocopia a, o livro, como era na época, e reproduz para ler é quase de lupa, viu gente? E é em francês, mas aí você tem é, informações preciosas, que você pode até compreender os gostos da rainha né, coisas para gente que, que trabalha, pesquisa, estuda, estética, isso é muito rico em termos de, uh, viu como é pequenininho, rapidinho, mas até ler tudo isso, uh, é valioso como informação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É esse mix que eu queria mostrar para vocês de que eu mais gostei, que é aquilo que combina texto com imagem, informação temática. Eu acho que esses livros realmente são aqueles que enriquecem o conhecimento. Tem que ter aqueles cronológicos variados, de, de uma coisa mais generalizada, sim. A partir do momento que você já tiver esses, um ou dois, você pode partir para algo assim, partir para algo temático, que eu acho muito importante também. Eu vou ficando por aqui, me conta qual tipo de livro você gosta de ler sobre moda, que que você, qual o seu livro favorito de moda. Me conta, TT me conta. Um beijo. A gente se vê por aqui.